Quantas vezes você já se indignou com a situação do mundo atual? Quantas vezes já pensou que não pode fazer nada? Eu convido você para participar com a gente da segunda semana de oração jovem, Portadores de Luz, que acontecerá do dia 4 a 10 de julho, às 19h30, aqui na TV Conectados. Você não pode perder.